Você acha que nunca será bom para que alguém passe o cartão de crédito para você, né? Isso vem muito daquela síndrome do impostor, né? De achar que nunca vai chegar num ponto onde é legítimo para que o outro siga em você com uma mentoria, com um curso, que você possa ensinar algo para alguém, alguém pagar por você. Isso é um, do, é um medo muito, muito paralisante que trava muita gente nesse início aí está se libertando da CLT, está fazendo essa transição e está em busca de gerar uma renda extra só que não consegue seguir em frente. Então deixa eu falar uma parada que eu sempre falo para os meus alunos para a galera que acompanha que, que geralmente destravam as chaves. Basta você estar um passo além da pessoa que você está ajudando para que você já gere valor. Então se você gerar valor na vida da pessoa porque você já começou essa jornada de libertação se você tem um pouco mais de consciência se você sabe fazer algo melhor do que alguém você não precisa ser o melhor do mercado, você não precisa ter 15 mil anos de experiência ou ter tido tantos resultados incríveis, ou ter tido tantos depoimentos e, e, e, e tantas transformações, não, basta você já estar à frente do outro, porque isso já vai ser reconhecido como, como uma verdadeira e legítima geração de valor. Você precisa gerar transformação no cara. Se você consegue ensinar algo, se você consegue compartilhar uma experiência sua, se você consegue já trazer caminhos que, que façam ele economizar dinheiro, economizar energia, economizar tempo. É, qualquer coisa que você realmente gere valor, já estava lendo você está apto, né, por Jesus Cristo aqui, a receber por isso. Então, não fique se travando à toa, esse medo é natural, porque a gente acaba ficando inseguro, a gente acaba achando que, que precisa chegar até um ponto para partir daí sim seremos legítimos, mas esse ponto muitas vezes é o seu, a sua zona de conforto é o quentinho para você não se expor. Então você fica se auto sabotando, sempre falando que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não está pronto. Você nunca vai estar pronto para nada. A gente está sempre em construção, a gente está sempre caminhando. Então não, não tem ponto final. Tem etapas, tem ciclos, tem momentos, tem, tem vitórias. Mas simplesmente você se expor para conseguir fazer a sua primeira venda já é uma puta vitória. Você vai receber uma porrada de não, tá tudo bem, você vai errar, você vai entregar um serviço estranho, você vai entregar um serviço de merda, mas é só quando você fizer isso que você vai saber, porra, aqui eu preciso melhorar. Porra, aqui eu recebi um feedback construtivo ou negativo de coisas que eu preciso me desenvolver. Porque se você ficar no mundo dos powerpoints e das planilhas e das apresentações e dos diários e das reflexões, você não vai chegar a lugar nenhum, de verdade. Você só vai ficar visualizando um futuro incrível e se você ficar nesse mundo do ah, eu só visualizo e não vou para a ação, vai aí assistir né? O Segredo, fica lendo um trilhão de livros de, de desenvolvimento pessoal, autoajuda e se esconde nesse buraco seguro aí do, do eterno aprendiz, né? Mas lembre-se que a verdadeira escola tá na execução, tá na prática, tá no campo de batalha. Então, se você já sabe algo ou faz algo melhor que alguém ao ponto de alguém ver valor no que você está oferecendo ali, seja numa mentoria, num curso, num, num processo individual, num numa, processo em grupo, num desafio, ou numa habilidade como freelancer, enfim, vai lá, porra, comece vendendo com preço mais baixinho, para você ir ganhando segurança, mas venda, porque se você não der essa oportunidade a pessoa se comprometer com você, precisa você ficar dando de graça, isso daí não vai gerar transformação porque é muito difícil a pessoa se comprometer então lembre-se que o processo de venda é, uma, é um processo de oportunidade para você ajudar o outro a chegar a um ponto melhor então se valorize, veja que você realmente tem algo aí legal para oferecer para o mundo e não trave, beleza? então é isso, espero que tenha feito sentido manda esse vídeo pra galera que tá travada aí, que você sabe que tem algo de valor ou que já reclamou de coisas nessa direção, ou você acredita que tem uma síndromezinha no impostor? Manda no WhatsApp, manda em grupo, manda onde for. Tá? Que aí você vai me ajudar também a levar essa palavra pra, pra mais pessoas. Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia pro outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica esquece isso tudo! <risos> perdi a linha. O que eu quero te mostrar aqui, é que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vou te colocar no lugar